Eu aprendi aqui na conversa de vocês dois que em algum momento os pais têm que chamar a criança e começar a conversar sobre responsabilidade na casa uhum. e sobre dinheiro. Exato. Qual é essa idade? Uhum. A partir dos 5, 6 anos, cinco? Seis anos. a criança já pode participar dessa dinâmica, uhum. então ele está na mesa aqui ouvindo os pais comentarem o custo uhum. das coisas. Uhum. Né? E essa criança pode ganhar uma semanada. Que não é mesada, porque o tempo mental dessa criança pequena é diferente do nosso. Uhum. Então, ela vai ganhar o dinheirinho dela, digamos, toda segunda-feira, ela só vai ganhar o dinheiro na próxima segunda. E deixa a criança acertar ou errar. Uhum. Entendeu? Ela vai gastar no que ela quer gastar, porque é um mundo infantil. 13 anos, adolescente já, ele ganha mesada. E aí é bacana quando o pai fala, oh, tá vendo esse dinheiro é o dinheiro para você gastar na escola do seu, o seu lanche, cinema e algumas coisas suas. O resto, pai e mãe vai suprir. Livro para escola, mensalidade escolar. Mas esse dinheiro é seu. Um parêntese, eu paralelamente a isso, uhum. lavar louça. Ajuda nas, na, na, na... Isso. Na? Como alguma coisa natural. Sim. Isso. Não sim, é sim. assim. Você vai fazer, então você vai ser premiado, uhum. porque você está fazendo alguma coisa excepcional. Você está indo bem na escola, você vai ser premiado. Uhum. Você não tem que ser premiado não. por ir bem na escola. Você tem obrigação de ir bem na escola. Ótimo, Alex ótimo. É ótimo que você falou isso. Uhum. Porque assim, ó, eu, por exemplo, explico que não pode vincular trabalho doméstico. Trabalho doméstico é coração. Uhum. É algo emocional e tal. Agora, é de fazer parte do fazer grupo. Fazer parte do grupo. Quando pais e mães, e eu já vi isso na internet, correndo lá, planilhas e tal. Ah, seu filho lava a louça, dá tanto. Não, não. Eu falo, se faz isso, você está contratando um mercenário. Uhum. Porque infelizmente, você desculpa tá a, a expressão, você está treinando ele é assim, uhum. ó. Eu faço em troca de... Não. Você faz parte da dinâmica, a roupa limpa parece com... não é mágica. Isso não é visto não. de forma natural, isso. infelizmente, uhum. porque na verdade teria que ser visto de forma absolutamente natural. Eu faço parte do grupo, mesmo uma criança de seis anos, cinco anos, ela pode ajudar a pôr a mesa. Então, Ela alguma... vai ficar feliz de colocar Nossa. um pratinho, uma coisinha. Algumas famílias que estão nos assistindo, prestem atenção, não, não vincule trabalho doméstico a dinheiro, não faça isso. Dê a semanada que é algo correto, a mesada que é outro algo correto, né? não dê prêmio. Porque assim, na verdade é um suborno. É, a pessoa não sabe o que, no inconsciente o que está acontecendo quando faz isso. Sabe? E quando ela chega na fase adulta, ela tem a exata noção do que significa a vida e se ela quiser sair de casa, ela sai.